eu queria mencionar um, um, um, um trabalho né, muito importante que a gente tem usado bastante no, no, nos cursos lá da Fiocruz, de História das Ciências e da Saúde, que trata exatamente dessa, dessa questão, então, os mercadores da dúvida da professora Naomi Oreskes, é, é junto com o historiador Eric Conway. E o que, que eles dizem? Né? É, é, eles falam exatamente dessa questão do negacionismo para dizer que, na verdade, esse é um movimento articulado articulado, né? muito, muito, que já data de algumas décadas, e ele é muito articulado com outras, digamos, com outras crenças, né? e que começou, esse fenômeno começou nos Estados Unidos e que tem muita relação com o movimento assim, do anticomunismo. Então, é uma rede né? que relaciona pessoas que, que, que acreditam em... em, em conspiração comunista e, ao mesmo tempo, estão tão articuladas né, é, para debater e para serem oposições determinados é, fenômenos e que isso também tem relação com interesses econômicos de grandes empresas. Então, quando se fala que esse é um fenômeno articulado e muito antigo, né, o, a Oreskes e o Conway eles vão, eles vão tratando do negacionismo e do anticientificismo como ele vai se produzindo né, na história em, em três movimentos E aí, é, é, na, é, é negando, né, problematizando as relações entre o tabaco e o câncer, depois né, é, é, é, passa por essas questões relacionadas à anticiência, à antivacina e agora contra, são os negacionistas do, do clima. Né? E aí a, a Naomi Oreskes ela chama atenção para um ponto que é muito associado né, a esses, negacionismos na, na, na, esses negacionistas na relação com os interesses econômicos né, de determinadas empresas, que são a, a, a, a atuação desses, desses chamados mercadores da, ou seja, de certos cientistas que se prezam que acionam exatamente algo que é típico da produção do conhecimento científico, as controvérsias né, essas discussões em relação ao próprio processo de produção do conhecimento científico para dizer que na verdade não há consenso sobre esses, sobre esses fenômenos, então eles dizem como não há consenso, como há controvérsias, nós temos duas posições equiparam